A questão nutricional hoje, Andrei, é que a gente está um pouco distante, vou falar dos pacientes, das pessoas, dos clientes, dos atletas, a nutrição, ela se tornou algo, eu vou usar a expressão, se tornou algo muito nobre e algo muito chique. E a nutrição que a gente tem, ela tem um simbolismo de força, foco e fé. Então, pra gente alcançar a nutrição hoje, a gente tem que ser cabuloso. A gente tem que ser rígido. É a gente tem... difícil, né? Difícil. Você tem que acordar cedo, você tem que fazer o shot da imunidade. Você tem que fazer um jejum intermitente, jejum eternamente. Você tem que uma disciplina rígida. cortar todo o açúcar. E assim, não tô dizendo que açúcar é open bar, oba, oba. Mas... Ele, ela virou algo distante. E a outra questão do distanciamento tem a ver também com... E, e assim, é, tem, isso não é falando mal dos profissionais, mas tem a ver com os profissionais no aspecto também do corpo. O, muitos profissionais de nutrição, eles utilizam muito o corpo para poder veicular a verdade que eles vendem. Uhum. Então... Sendo que o corpo é um resultado multifatorial de várias coisas que não só a própria alimentação né? que o cara está vendendo, o que, que ele está fazendo ali. Então, quando o cara fala que o corpo dele é resultado daquela comidinha... Mas e o resto, todas as outras coisas, né? Que não são cuidadas. Porque quando você começa a trabalhar o componente, pelo menos a meu modo de ver, o componente matemático apenas da, da alimentação, que é como muitos o fazem, né? Da alimentação, que é, vai lá, você pega o brócolis, pega a beterraba, tantos gramas aqui, pesa a comidinha ali, e a conta matemática vai fechar e você vai ficar com o corpo X. Sim. Vai lá. E o grande ponto que a gente vê é que normalmente o cara faz tanta força por ser esse negócio chique e tal, de ter que ficar nessa disciplina, que ele gera tão, um estresse tão grande no cara que ele não consegue seguir o negócio e quando segue, ele se frustra porque não atinge o resultado que for estipulado e o cara vai lá e chuta o balde, o, o né? Balde. Que era um negócio que eu sempre conheci, minha esposa, ela é nutricionista também, é. trabalhava trabalha com isso, hoje gente dia ela está no Ministério, então ela se afastou um pouco mais da, da, da clínica. Mas eu falava... Amor, você tem que entrar na cabeça do cara, né? Mas como é que você entra na cabeça do cara se você não conhece o cara? Como é que você convence ele a se alimentar daquela forma se ele não tem os padrões de comer daquela forma, né? O que que se encaixa mais no dia a dia dele? Porque você tem um estresse psicológico. Você com estresse psicológico, você estando estressado, a própria absorção do alimento já não vai ser a mesma do que você estando relaxado. Então, se você olha para uma comida que te dá uma irca, te dá um, uma raiva, pô, como é que essa nutrição vai ser vai te alimentar, vai ser verdadeira? né Vai causar um problema e o tal do distanciamento sobre a alimentação. Isso, isso. E, e além dessa, desse ponto, Andrei, com... com... Esse distanciamento, ele tem muito a ver com a, com a forma como a gente como a gente vai alcançar a pessoa. O, Sim. O, a, a, e aí e o que a gente tem hoje na população são, também são muitas pessoas que elas não se sentem capazes de fazer uma dieta. Elas não se sentem capazes de se alimentar de forma correta, de, de se alimentar direito. E elas acham que, quando elas veem aquilo que, no, nas redes sociais, elas acham que é algo muito impossível. E aí elas também veem um profissional bonitão <risos> e pô eu não dou conta disso. Cara, mas na certa forma parece até meio que assustador. Primeira vez que eu peguei um plano alimentar, olhei para aquele negócio e eu falei: "Fudeu, não vou conseguir fazer esse negócio não." <risos> tem que ficar contando comidinha aqui ali. Porra, apesar de tudo que eu vou comer, eu quero pegar a comida aqui e fecha. Vamos nessa, tem mais e coisa para fazer, velho. Do que ficar contando aqui quantas gramas do feijão, quantas colheres eu coloquei. Eu olhei para aquela porta, eu olhei assim, ah, acho que não vai rolar não. É bom, é bom, é bom coisa, interessante. Que, pô eu quero entender como que a comida faz para eu fazer as minhas escolhas. E normalmente dentro de um plano alimentar, essa forma rígida como as coisas são, falta educação sobre o alimento, né? É, come esse troço aí que tá tudo certo. E quando você fecha os olhos para o processo, você acaba que não entende o processo. Né? Se não é exactly. te explicar o processo da alimentação, você fica só no... que eu falo muito com a corrida disso... Vai lá e faz o tiro 10 de 2 minutos. Mas pra que eu vou fazer tiro? Eu só vejo sofrimento. Se você não vê uma razão pelo qual executar aquela coisa... Pô, é só sofrimento, é dolorido o negócio de ficar dando tiro. Aí o cara vai lá e sai. Ele não faz. Se o cara também não vê razão em movimento dentro de uma dieta, ele sai. Aí o cara não emagrece. Ah, a dieta não funciona, a dieta não funciona. Tanto que já é sabido que nenhuma dieta funciona e todas as dietas funcionam, né? Essa reflexão existe. É... Pô, esse papo é profundo. Pô. Calma, então... <risos> <risos> Tô chegando aí. É, e, e, e, bom, e, e tem essa, esse ponto. A galera. Eu, e e, e antes de tocar nesse ponto da dieta, o humor foi uma forma de. Aproximar. De eu me aproximar. De. Se eu apareço de azul, se eu, se eu apareço de He-Man, ou com uma peruca, <risos> foi alguma coisa <risos> louca do tipo, é uma forma que eu tenho de. Pô, esse cara. Ele, ele é doido, né? Mas esse cara, ele. Tá, ele não Ih, não é um bombado, não. Não é um... Ah, tá, ele... Pô, mas é um gordinho que tá falando de nutrição? Como assim, velho? Pô, o cara não consegue se emagrecer? Que aí é o ponto. Aí você vem com a base científica sobre o fato. Sobre Pode ser. Sobre como as coisas acontecem, né? Só ó, eu sei que eu tô falando. Tá tudo bem. É, mas a vida não é matemática. A vida não é cartesiana. A boa alimentação, necessariamente, não quer dizer com um corpo magricelo, né? Ou então um corpo bombado. A boa alimentação é o equilíbrio que te traga a tal da felicidade, da harmonia e você diminui o estresse no seu organismo, que você não se mate por outra razão, que a comida não seja mais um problema na sua vida, já que a gente está cheio de problema, né? Exatamente. E as pessoas veem a comida a alimentação como mais um problema, mais um fator estressante na vida. Isso que eu acho tão legal de tratar a dieta, a nutrição dessa forma mais leve mas não tão leve, porque depende do objetivo do cara também. Sim, sim. Se o cara tem um objetivo, meu irmão, de ser o top das galáxias, meu irmão, tá lascado, ele vai ter que botar o pezinho, a colherzinha pra medir, mas cara, você quer ter uma vida equilibrada e feliz? Será que precisa tanto? <risos> Concordo, é verdade. E, bom, a, a, a parte, até a parte do corpo, é, isso é algo até que dentro da própria nutrição, a gente encontra, é até complicado trazer dados sobre isso, mas a gente encontra achados de que é uma, é uma profissão que traz muito preconceito em relação ao corpo das pessoas. É uma profissão que traz muito preconceito entre o corpo dos, entre os outros profissionais. Porque a ideia que se pregou sobre o nutricionista, sobre a nutrição, é pro cara te deixar magro. Sim.